Central é, será que isso serve para mim? Será que esse curso de fato serve para mim? E aí, alguns, eu vou criar aqui alguns cenários, né? Alguns cenários de é, é, que talvez se encaixem na, na, na realidade de você que está me assistindo, né? Por exemplo, né? É, muito eu, eu sou professor de, de graduação também, né? E muitas vezes o, o aluno chega para mim faz, professor. É, a semana passada mesmo aconteceu isso, semana passada não, semana retrasada, eu dei uma palestra online, né, numa jornada no Piauí, e aí uma aluna né, de graduação é, entrou em contato comigo e falou, poxa, é, professor, adorei a sua palestra, foi muito legal e tal, tal, tal, e o senhor acha que é, é para mim, eu sou aluna de graduação, ainda vou levar um ano e meio para me formar, se não me engano. O senhor acha que esse curso serve para mim? a minha resposta foi sim, claro que serve. Né? Um curso online um curso online ele ele tem a grande vantagem de a gente não ter é, é, exigência de CRO. Quem, quem já tentou fazer curso online sendo aluno de gradu... curso presencial sendo um aluno de graduação sabe do que eu estou falando, né? Existe uma uma dificuldade de de um aluno de graduação fazer um curso de aperfeiçoamento, uma atualização, porque esses cursos exigem um CRO, né? E o aluno de graduação não tem esse esse esse registro. Então aí eu já eu já participei de curso, por exemplo, que o aluno de graduação era nono décimo período, queria fazer o curso e entrou que quando ele entra a gente tem que fazer uma série de, de, de disfarces assim né ele não pode aparecer para o paciente se ele não pode tocar no paciente ele tem que ficar assistindo de, de fora e aí vem a questão ora se ele vai assistir de fora né num curso presencial não é muito melhor que ele possa assistir dez vezes cinquenta vezes mil vezes que ele queira né sendo um curso online? Lógico que sim. Né? Se ele não vai ter a experiência né, de, de atender um paciente, poxa, qual a diferença de ele fazer isso online ou fazer presencial? Ao meu ver, nenhuma. Segunda grande vantagem, né? é, ele, ele, vai, ele, vai experimentar, ele vai experimentar um conteúdo que a graduação normalmente não traz, né? ele vai se antecipar nesse conteúdo. Então, quando ele sai da faculdade, talvez ele já saia com um preparo diferente do colega dele que não fez o curso. Então, a resposta para ah, eu sou estudante e quero e quero fazer o curso, mas não sei se ele serve para mim, né? A resposta é sim, ele serve para você. Agora, vamos mudar o cenário. O cara se formou em odontologia, é né? dentista, clínico geral, está começando. Na, na, na odontologia, né, começando a trabalhar, e tá percebendo que, ah, na sua prática, na sua rotina clínica, ele tá vendo lá o sorriso gengival que chega e ele, poxa, titubeando para fazer. Mas ele não quer fazer ah, a especialização de periodontia no primeiro momento, nem tá com condição de fazer um curso de aperfeiçoamento, pelas razões que eu já elenquei, né? Ah, na minha cidade não tem uma escola de, de aperfeiçoamento ah, na minha cidade não tem 10 dentistas, 12 dentistas até tem a escola de aperfeiçoamento não tem 10 dentistas 12, 15 dentistas né? que, que queiram fazer um curso de cirurgia periodontal, mas eu estou precisando Poxa, será que eu tenho que esperar a vida inteira formar esse grupo de 12, 15 aqui na minha cidade para eu fazer o curso para eu conseguir realizar essa cirurgia no meu consultório? Talvez não, talvez não. Com certeza não. Com certeza não. Né? O, o curso passo a passo de cirurgia, de correção de sorriso de online, ele visa exatamente atender essa demanda, essa demanda do cara que não quer esperar um curso, né? é um curso presencial, o que não pode esperar. Eu tenho um relato também né, de um aluno... É, que é, é meu aluno no curso no curso do Perometor Vip, né? que é uma mentoria de cirurgia periodontal. Ah, esse cara, Ronaldo, né? ele é um dentista que mora no interior do Pará. Ele me mandou um vídeo, né, um depoimento uma vez, ah, falando que ele, para chegar num aeroporto, para pegar um avião, para chegar em Belém, né? na capital do estado dele, para pegar um avião, tá? ele vai pegar um avião, ele vai ter que andar da cidade dele até o aeroporto, 450 km No nosso curso, no curso passo a passo de correção de soja de você vai ver passo a passo de verdade, você vai ver a inclinação que eu tenho que usar com a lâmina, o movimento que a lâmina tem que fazer, a medida que eu tenho que ter. Né? A gente esclareceu bem isso, nos nossos três encontros da semana passada. Está tudo muito bem mastigadinho, a sutura que você tem que usar, o fio de sutura que é mais indicado para para a cirurgia. Enfim, é, não há, ao meu ver, não há justificativa para a gente ficar ainda poxa, será que um curso online funciona? Funciona. tá Eu tenho a, a, a, a informação, eu tenho a certeza, melhor dizendo, né? E tem o feedback de alunos que já estão, já, já estão junto com a gente né? nessa, né? mostrando que o, o curso de fato funciona.